Beleza, aqui quem falou, Matheus. Bom, pessoal, a gente falar sobre um vídeo que é sobre o Blackpink. Você já deixa um no canal. Se você é Blink também, deixa nos comentários: Se você é Blink, se você é Once, se você é de todos os multifandos do universo do K-pop. Hum? Já me segue nas redes sociais também, o um Once Perdido. Bom, todo mundo sabe que o Blackpink não tem muitas músicas. Mas eu vou responder pra vocês porque o Blackpink não tem muitas músicas. Bom, primeiramente, o Ted, ele é o produtor das músicas do Blackpink Ele é muito bom no que ele faz, cara, muito bom mesmo Começando num cara que cria músicas boas, de qualidade E é isso que eu quero falar pra vocês Bom, o Blackpink não tem muitas músicas, diz ele Que é porque eles pensam muito na qualidade e não na quantidade Que é a coisa mais original que eu já ouvi na minha vida Porque, tipo assim, eu conheço grupos que, por exemplo, lançam comeback todo mês Tipo assim, todo mês não, todo ano, tipo, 5 comebacks, 3 comebacks, 2 comebacks por ano, sabe? E tipo assim, é bom, é bom, muito bom, mas eu acho que não dá muita popularidade pro grupo, porque, por exemplo, imagina se eu criei uma música e depois, dois meses depois eu crio outra, ou meses depois eu crio outra, e tipo, essa música de trás vai bombar mais do que de frente, então é de frente... A essa música que já fez sucesso vai fazer sucesso mais ainda falou que as músicas do Blackpink são feitas de totalmente qualidade a gente pode perceber que Blind Fire, As If You're Last, Kill This Love, Highlight like That, nossa Highlight like That amo Gente, são músicas totalmente originais, total... originais eu digo assim, lógico, é do Blackpink. Mas tipo, músicas de qualidade, você escuta a primeira vez e você fala, cara, eu vou negar essa música, mas eu vou escutar de novo, sabe? E tipo, uma perfeição essa música, tipo, todas as músicas do Blackpink é uma perfeição. Você pode falar, Nossa, estei na música muito boa, mas tá, canta qualquer balada você também começa a cantar. Tipo, é a música, cara, é a música de qualidade. Tipo assim, eu já pensei em fazer música, mas, tipo, não tenho dom pra isso, não tenho dom. Então deixa nos comentários se vocês já pensaram em fazer música, já pensarem em ser cantor, porque eu já pensei e não deu muito certo, porque como eu tenho só meu celular, fica muito difícil, muito difícil mesmo. Voltando ao assunto, o Ted, ele é um dos melhores produtores, assim, da Coreia. Tirando o fato do JYP também é, ser um dos compositores das músicas dos girl groups deles, Tipo assim, More and More é a melhor música do Twice, na verdade. Na verdade, não a melhor música. Eu gosto muito de More and More, mas também as outras eu gosto muito mais. More and More também, eu sinto que eles capricharam bastante. Não só em More and More, como Feel Special, Fancy, Yes or Yes, em outras músicas também. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso é muito importante. Vai lá ver minha playlist de BTS, Twice e entre outros grupos nas minhas redes sociais, uns perdidos. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo.